E aí, beleza? Eu sou o Danete Wander E esse é o vlog do Wander. Eu sou muito mentiroso Que o PSP tá desligado Mano Mano Hoje O vídeo de hoje vai falar de uma coisa Duas coisas Muito fera Tá, tá aqui do lado, eu tava olhando ó. Aqui, ó aqui. Sabe o que é isso? Isso aqui é uma caixa de brinquedo, cara. Uma caixa. Muito fera, muito grande também. Bom, é, primeiro de tudo eu vou falar sobre Action Figure. Figuras de ação. Ou popularmente boneco. Boneco, boneco, boneco não é que. Figura de ação é diferente boneco? Não é. É boneco, é a mesma coisa. Eles falam boneco aí, bagulho fica tenso. Olha só. Aqui, ó. Não, esse aqui eu vou deixar por último, ó. Aqui, vou começar, ó. Esse aqui, ó, é o Ultraman antigo mano. Da série Ultra Act do Ultraman. Você que não conhece o Ultraman, põe aí no Google Imagens. Ultraman. Mano, você vai ver que é o bagulho e esse ultramentigo ele vem com vários efeitos especiais e tals Ele é muito fera Ele tem 27 pontos de articulação Sabe o que é 27 pontos de articulação? É mais que 26 Ó oh. Lembra que eu falei do Ebay no outro vídeo? Isso aqui ó Isso aqui é uma embalagem que veio da China veio do, do correio, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá tudo em mandarim. Que é a língua da China. E chegou o meu, meu super-herói favorito, cara. Olha isso. Fista prateado, cara. Fista prateado é status. Você tá entendendo? Vai tirando, mano. Fista prateado é o cara. Esse boneco aqui, ó Comprei no Ebay Foi... Foi uns 20 reais, acho O Ebay, cara Você tem que ir pro Ebay Go to Ebay E... Ebay, fera, ó Eu tenho quatro super-heróis favoritos Um é o surfista prateado Que é esse aqui O outro... É o Homem-Aranha com a roupa negra vem com uma asinha, mas eu... Não, é, não, Isso aqui é... Que nem você compra um brinquedo do Homem de Ferro hoje na loja de brinquedo E ele vem com um bagulho pra atirar no braço que é um míssil É claro que aquilo é totalmente desproporcional E só serve pra atirar e perder o míssil Aí tá o Homem-Aranha aqui os dois heróis porque eu mais gosto da Marvel E os outros dois são da DC Um deles É o Flash Da coleção DC 75 anos Foi 30 reais No ebay E o outro É o Asa Noturna Da coleção DC Crises Mano Asa Noturna é fera cara Paga um pau pra ele, que ele é o maior acrobata do mundo, cara. Sabe o Flash? Flash morreu. Sério, ele morreu. Ele correu assim tão rápido, que correu tão rápido que ele sumiu. Pensa bem como o cara, ele é de Flash. Literalmente. E aqui tá um, um Flash Lanterna Azul, pra você que não manja dos Paraná. Ele é, é um Flash... Lanterna azul da coleção do da DC do Universe, do 16 cm, do que do 16 cm, ó, Fala um pau também. E aqui da Marvel tem um senhor fantástico maroto, Rich Richard, que ele troca a mão por serrinha. E troca a mão por soquinho. No filme do Quarteto Fantástico, ó. Vai tirando. Aqui, mano, nossa, essa coleção... Foi uma das coleções mais férias que teve no... No Brasil. Do Camerider. Rider Cavaleiro Dragão Passar na... Na nossa querida... E falecida teve Globinho, um minuto de silêncio Eu falei um minuto de silêncio Era pra você ter pausado o vídeo Que eu não vou esperar um minuto não, cara Você tá, tá doido Mano, essa coleção é muito fera Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó É dessa caixa aqui, ó Eu tenho todos Porque eu sou o manjador dos colecionadores do universo E é, esse morcego aqui eu comprei pelo Ebay no, nos Estados Unidos Que não tem no Brasil a coleção inteira E é muito fera Que eles têm uns buracos assim Pra, pra ligar e tal A, cauda, a cauda do morcego vira uma espada Nossa mano, muito fera Rider Cavaleiro, Dragão Vixe, tá ventando hein mano Vai chover Puta merda Nossa mano, o céu tá tipo Tá muito cinza Nossa cara você louco, mano. Tá cinza preto. Caraca, maluco. Não, sério. Tá muito preto. Tá cinza. Tá. Tá maroto. Tá matutino. Só que não. Olha só. Não, cara. Tá muito cinza mesmo. Eu, eu vou ali mostrar. Pera só um minuto. Eu, eu vou mostrar aqui, ó. É isso, cara. Tá cinza, tá preto, para lá tá branco. Olha isso, que céu, bonito. Tá cagado aqui, ó. Olha isso, cara. Tá cagado. Aqui tá bonito. Tá, tá maroto aqui. Tá, tá legal. Que isso, cara? que que é isso? Eu trovão aqui, maluco. Você é louco, mano. Não, não, não Pode isso não, o mundo tá acabando, cara você, você ficou Tomou sorvete Tomou sorvete na praia E jogou o papel no, no mar Olha o que você fez Você é louco, tá, tá ventando muito, cara eu, eu vou morrer aqui, cara Você é doido Aqui tem Voltando aqui, né ah, Dos bonecos J. Jonah Comandos em ação Mito dos bonecos, cara Aqui tem um. Como é que é o nome desse cara mesmo? Um Viper? É o. O Viper do J. Do Joe dos Cobras. E aqui o cara mais fera. Você tá ligado, Deadpool? Deadpool não. não. Esse aqui é Snake Eyes, cara. Snake Eyes é status. Esse aqui é... Não, não vou falar nada não. Esse cara é fera, mano. Isso aqui é mais fera ainda. Sabe o que é isso aqui? Não é drogas, não é droga querido. não, Não é. Isso aqui é. Arminhas e bagulhuras e bugiganga. Tem uma arma de papel aqui que eu fiz também, que eu sou muito. Fóbre. Não, mentira. É, na verdade, sim. E tá aí, ó. J. Joe, Mito dos moleques. Mano, não podia faltar aqui. Star Wars, cara, olha isso aqui. Os cones. Stormtrooper, nossa, vai tirando aqui Foi 40 reais na As coisas Mais fera que tem Nesses bagulho de bonecos É aquela coleção Que cada bagulho Vem uma parte Aí você compra todos e monta um cara Você é louco, mano Que susto, tava entrando Caiu o bagulho ali Nossa, meu céu tá muito cinza, cara Vou morrer aqui e aí, <risos> eu montei esse bonequinho aqui, as duas partes de baixo é de, de outro, e, a, e o tronco e os braços é de outro boneco. Só falta uma cabeça. Mas eu achei, na Riep tava vendendo os tragos. Mano, o melhor é que tinha um filho de todos os tempos, o rei da garotada. Como é que existiu, cara? Esse cara aqui, ele tem, ele tem meu respeito e tem que ter o seu também, porque esse cara é fera. Ele morreu já. Porque esse Max Steel... Se você quiser ver o meu vídeo de Max Steel, veja aí também que você vai saber, vai manjar dos Paranauê. E, mano, esse, esse cara é fera, cara. Ele, ele merece uma salva de... Parabéns, Max Steel, você é fera. Cumprimenta eu aqui, Max Steel. Gente, Steel é, é pardo. A outra coisa que eu vou falar aqui hoje Tem a ver com boneco Que é caixa de boneco, cara Você, você tem que guardar as caixas dos brinquedos eu, Sabe esse Max Olha aqui eu, eu peguei um monte de caixa Isso aqui é a caixa do Saiko, que é o inimigo do Max E, mano, isso aqui deve ser de 99, cara Muito fera Olha aqui, mano. Esse aqui é o Max Steel que eu tinha falado no outro vídeo. Esse cara é fera, o Max Steel é, do ataque da Pantera, mano. Isso aqui é Status, cara. Isso aqui é. Brilha muito no, no Orkut. Mano, o Orkut é fera. Só que não. Olha aqui, ó, cara. Isso aqui é a coleção do Cameroy, é a motinha, cara cê, Quando você pega assim pra olhar, você fala Nossa, olha como que era o brinquedo daquela época, cara Era muito fera Realmente, era muito fera Olha aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é caixa de carne da Hot Wheels Geralmente você joga fora Não Não, não joga fora Isso aqui é status também Você tem que guardar Olha aqui, ó, caixa do meu PSP do Play 2 tá, tá, tá lá fora Entendeu? Olha aqui, ó, como que era Veio uma esponja Não sei pra quê Mas veio PSP, cara, aqui, ó Big Little Planet, o que mais? Gran Turismo 5 É isso aí, cara Isso aqui é status Olha isso aqui que eu compro as coisas no IB e eu coleciono envelopes dos países olha isso aqui, isso aqui é do Japão veio um Ultraman aqui meu essa caixa aqui também é do Japão que veio Ultraman antiga aqui ó, olha isso aqui da onde é esse selo? Malásia você tem um selo da Malásia? Não tem, eu tenho selo da Malásia dá onde é isso aqui? Ah, sei lá Tem um pacote aqui, mano, do Iraque serão é do Iraque? Cadê? Ah, não, esse aqui é de Hong Kong Cadê o que é do Iraque? Aqui, ó Da onde que é? É do Iraque, cadê? Eu acho que esse aqui que é do Iraque Não, esse aqui é do Japão Mano, eu comprei um cartucho do Do Pokémon Gold Que veio do Iraque, cara mas não tá sem embalagem. Ó. E aqui tem uma caixa do. Acho que o bolho aqui, né? Que é muito fértil. Ô, oh, velho. Sai daqui, tio. Deixa de ser tio fio E aqui tem uma caixa que de Hong Kong. É isso aí, mano. Abra suas asas, e solte suas asas Aqui a coleção do DC Crisis tem um Coringa. E aqui ó, a coleção toda. Escolha ainda tá, tá fechado. Essa caixa aqui ó foi do Natal de 2000 e... Não sei. Mas olha aqui, ó. A caixa do Homem-Aranha. Com a notinha aqui da, da PB Fids. Olha aqui, ó, Outro Homem-Aranha. Homem-Aranha. Aqui ó, do Lanterna Verde. Tem aqui do Homem de Ferro 2. Best filme do, do tempo. Do... Tem Bakugan aqui, cara. Sabe o que? Bakugan era febre na quinta série. Na minha quinta série, que eu não sei que você tá. Mas Bakugan era status e não é mais. Bakugan morreu. Agora, os caras. Gormit, cara. Gormit cara. era. Era febre. Todo mundo que Que que passava na rede TV, mano. Rede TV com aquela. Aquela mulher ela tinha um colar do Dolly, tá ligado? Ela tinha um colar do Dolly, escrito Dolly, mano. Aquilo era, era... E aqui, ó. Aqui tem a sacola dos Homens de Ferro, mano. Homem de Ferro 2, o filme. Ah, tá com nozinho, que eu não vou tirar. Tá de Lego aqui, mano. Aqui, ó. Lego é status também caixa de brinquedo, cara, você tem que guardar a caixa de brinquedo, nossa, vocês tem que ver a zona que tá isso aqui, mano, não dá nem pra pisar no chão, bom, vamos ver aqui o, o que é, que é? nossa, mano, o céu tá muito cinza, assim, cara, não dá, não, né? aqui o do Wander, o último episódio, né, moleque feio, mas a camisa é bonita do Goku, o Paulo Dias, a música é Dead or Alive e o Spin me Run. Tá certo, Paul Dias. Ganhou uma bala. Quando eu te encontrar, eu te dou. Você assiste e assistiu alguma série? Assistia da primeira até a oitava. Pra ser é nossa. Quinta-feira que vem, tô na Praça é Nossa aí. E já que você é poligota, manda um abraço em espanhol. Alodias. Dias Ou oh, o grande abraço For eu que pessoa É muito, muito boa De coração é, é bueno. De mio. Ou oh, o Maio escreveu assim Vander, igual aos meus blogs Eles mostraram isso aí também Tá certo Põe na tela Então é isso é, essa semana aí o, o canal deu uma desandada porque eu fui viajar pro centro da terra E eu fiz dois vídeos que eu vou inclusive postar eles aí no canal Espero que você tenha gostado desse vídeo maroto Nossa, tá muita bagunça aqui O céu está preto O mundo vai acabar Então, muito obrigado E eu vou pegar o meu teclado porque é, Esse programa é um programa musical Então espera aí, ó. Quer ver? Quem sabe que música é essa aqui? O oh, bugo aqui. Se você souber que música é essa, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Esse é menorzinho aqui a nota, então às vezes esbarra o dedo aqui, viu? Né? Que eu sou ruim. Mas eu sou ruim mesmo. Então é isso. Muito obrigado. Ah, pera aí. Deixa eu mostrar uma coisa legal. aqui. que é. Não, não é isso aqui. Pera aí, é muito fera. É isso aí. Muito obrigado. Falou, até mais. Falou, até mais. Nossa. Obrigado e falou, até mais.